E aí, pessoal, tudo bem? Em algumas situações, e principalmente em exames, você precisa descrever ou comparar distribuições. E nesse vídeo, o que eu vou fazer é descrever uma distribuição. E em um próximo vídeo, eu vou te ensinar a comparar. Mas antes de olhar para isso, vamos entender o que é descrever uma distribuição. Para fazer isso, você deve pensar em quatro coisas. Primeiro, na forma da distribuição. E quando eu estou falando da forma, estou dizendo que pode haver inclinação para a esquerda, inclinação para a direita ou uma forma simétrica. Claro, podem existir outras formas, mas geralmente são essas três que vemos. Você também pode descrever o centro da distribuição. E para descrever esse centro, você pode utilizar a média ou a mediana. Você também pode descrever a propagação, onde você pode medir o alcance, o intervalo interquartil, o desvio absoluto médio ou o desvio padrão. E você ainda pode descrever os outliers. Mesmo que você não tenha isso aqui em uma distribuição, é importante nós comentarmos para você aprender. Ou seja, os outliers são dados que se diferenciam drasticamente dos outros. Agora, utilizando essas coisas, vamos descrever essa distribuição? E, para isso, nós temos o seguinte aqui. Em um determinado estado, o Departamento de Veículos Motorizados, o DVM, requer que jovens de 16 e 17 anos respondam a 25 perguntas do teste de conhecimento para obter a licença de aprendizagem. Para passar, os motoristas em potencial devem responder corretamente pelo menos 20 perguntas. Em uma segunda-feira, 22 jovens fizeram o teste. O gráfico de pontos abaixo mostra suas pontuações, ou seja, esse gráfico. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente descrever essa distribuição. Vamos lá, então. A primeira coisa que vamos olhar é a forma. E observe que a maior parte da distribuição está bem aqui. E entre 20 e 5, nós meio que temos uma cauda nessa direção, uma curva nessa direção, né? Portanto, nós temos uma inclinação para a esquerda. Ou seja, a nossa distribuição está inclinada para a esquerda. Ou seja, essa é a forma. E quanto ao centro da distribuição? O que eu vou fazer aqui é procurar a mediana. Claro, você também pode utilizar a média, mas eu vou utilizar a mediana. Eu acho que a mediana está em algum lugar desse aqui, mas nós podemos calcular para ter certeza. Nós temos um total de 22 jovens. Portanto, a mediana é o centro, o que significa que, onde a mediana estiver, tem que ter 11 jovens para a direita e 11 jovens para a esquerda. E, se nós contarmos, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 bolinhas. E, daqui em diante, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ou seja, a mediana está aqui 23. Isso está indicando que 11 pessoas fizeram menos do que 23 pontos no teste e 11 fizeram mais do que 23. Ou seja, o nosso centro é igual a 23. Ou seja, o centro também já foi. E quanto à propagação? A medida mais simples para descrever a propagação é o alcance, ou seja, é o intervalo mais alto menos o intervalo mais baixo. Com isso, o alcance vai ser igual a 25 menos 4, que é igual a 21. A propagação também já foi feita. Claro, você poderia utilizar esses outros métodos, mas o alcance é mais fácil de se encontrar. E quanto aos outliers? esses pontos podem ser um pouco subjetivos. Isso porque eles se diferenciam drasticamente dos outros. Mas, enfim, olhando aqui a minha distribuição, eu acredito que esses quatro pontos eles estão se diferenciando desses demais. Por isso, eu posso dizer que tem aproximadamente quatro outliers. Mas, claro, isso é um pouco subjetivo. De repente, você acha que esse ponto aqui não está se distanciando tanto desses. De repente, você só considera esses dois. Né? Mas, enfim, o objetivo desse exercício é descrever uma distribuição. E, claro, você pode utilizar vários métodos. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!